Um, dois, três. Bora! Internauta. Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogo Hoje vamos jogar mais uma partida de The King of Fighters 2002 Mas dessa vez vamos jogar na roleta e, e só pra garantir a ficha eu colocarei o gordão no time E como vocês já devem saber, é o meu salva-ficha Bom, brigou com o primeiro round com o Shen Pra dar aquela treinada básica Vamos começar aqui com o trio das garotas Começando por mais Shiranui. Então deixa seu like e bora pro vídeo! Barrigada nela! Isso! Olé! E fora! Ah, o primeiro já foi! E agora? Meile! O louco counterou a bolada e agora counterou a barrigada também. Isso toma. E agora Yuri! É! Beleza! E é isso aí, o primeiro trio já foi! E vamos para o próximo! E agora, Os Ikari Warriors caiu pra mim Goro Diamond e k Dash. Isso <risos> <risos> <Só> pelo Hoss. <risos> não chega perto, não. Boa. Vai, vai, vai, vai. Isso. Vai. E agora Clark E dois personagens de agarrão Nossa, chutou na cara E agora, Leona Olé se você quiser jogar uma partida comigo, entre em contato. Acesse nosso servidor do Discord, link na descrição do vídeo e também aqui no primeiro comentário fixado. Chega perto não! Toma! <risos> ah, moleque! Muito bom! Ah, tive sorte que caiu um do meu trio. K dash, máxima e whip. E cai pra mim a Yuri e o Robert. Vamos lá, hein? Vamos ver se eu lembro como é que se joga com ela. Calma! K dash, fora! E agora... Máxima! Olé! Vai, vai, vai, vai, vai! Bofeteia! Rasteira! Que beleza! <risos> e agora... Vamos lá, hein Vai, vai, vai, vai, vai. Cuidado com o chicote Ah, maldita Tá rindo, é? Espera só E agora vai E vamos para o próximo Se você está gostando do vídeo Não esquece do like hein. Inscreva-se e ative as notificações Para não perder os próximos vídeos E agora caiu Jeremy Cancel Contra os Psycho Soldiers Vamos lá Começando pela Atena. A Charme é uma das personagens mais fracas do jogo. É, e a Temer é uma das melhores. Se não há melhor. Então há uma diferença gritante entre os personagens. Aí. Eu, eu gosto da Até porque ela é personagem de agarrão. E é bastante simples os comandos. Aí, tá vendo? Esse agarrão dela é muito bom. E agora sim Ih, olha o cara aí Ah, eu vou lutar com o velhote Pra mim ela é uma versão feminina do Clark E aí, tá curtindo os vídeos? Então compartilha esse vídeo Que é pra ajudar o canal a crescer Opa Isso, continua bebendo <risos> Crianças, não usem drogas Vencedores não usam drogas E agora, Kenzo Sei lá Olé Olé <risos> Beleza E vamos para o próximo Opa, caiu o Vice E Máxima. E agora vamos enfrentar o trio do Fatal Fury Começando pelo Terry! Boa! O máximo é outro personagem de agarrão. Muito bom, por sinal. E agora, a Joy! Opa E agora Andy Vai lá pega Isso! Aham. E vamos para o próximo! E agora Kula! E agora caiu na roleta Angel e Kim. Curiosamente, os dois personagens mais apelões do jogo. Bom, contra a Kula, o Shen sozinho já resolve a parada. O Shen quase não apareceu nesse vídeo. Vamos colocar mais um round aqui. Já que é uma luta só. Desliga o ar condicionado. Não há remédio como a vitória. E agora caiu Vanessa e outra vez o Gorodaim. E agora o trio da Coreia. A Vanessa é boxeadora. Vamos lá, começando pelo gordão. Isso. Toma. Não desse jeito. Isso é boxe, não luta de mula. E apelou. E agora, King. Toma cuidado com ele ele é apelão vai, vai, vai, vai, vai Ah, que beleza Grande Vanessinha, é isso aí É só, mostrou que veio e agora, soei. Essa praga dá trabalho até pro Shen. vai, vai, vai, vai, vai. Não pode dar brecha. Vai, pega. Pegou! Isso! E agora, vamos para o chefe. RUGAL! E agora caiu Kim e Clark. Nós já fizemos vários vídeos de The King of Fighters no canal. Se você perdeu, é só conferir a playlist correspondente. Vai estar aqui no card. Vai lá, pega ele! Isso! Tem que aproveitar todas as brechas, senão não tem nem tempo de arrancar essa vida toda!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 Beleza Game over Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Não esqueça do like E nos vemos no próximo vídeo E até a próxima